Porque, gente pode passar o passado e vai mudar o sistema vai mudar tudo só que a essência do crédito é a mesma podem pôr um robô para avaliar você mas a essência do crédito é a mesma Então o sistema ele puxa as informações e fala para si mesmo, olha, esse cara não tem crédito aqui, não tem aqui, não tem, não tem aqui. Eu também não vou dar. O robô faz isso, né? Então o sistema de modelagem faz toda essa triagem e fala, você não terá crédito. E como que você vai buscar o primeiro crédito para que essa instituição comece a confiar em você? Quando eu tinha, né, o um, um nome sujo. E, e eu queria voltar a me relacionar com o banco né que a gente pode passar o passado e vai mudar sistema vai mudar tudo só que a essência do crédito é a mesma podem pôr um robô para avaliar você mas a essência do crédito é a mesma eles vão analisar esse ponto esse ponto esse ponto que eu fazia manualmente antigamente só que hoje é tudo via sistema tá então o que acontece é eu tinha nome sujo no passado e eu fui querer ter crédito com a instituição financeira. Né? Então, quando eu queria abrir uma conta com o Itaú, eu era negado os cartões. Eu tinha vontade de ter um cartão do Itaú e eu queria ter conta com o Itaú, de novo. Eu queria ter, eu tinha, mas não usava, né? era, era, era congelada a conta. Eu queria ter um cartão do Itaú, eu não podia ter. Porque tudo que eu pedia eu era reprovado, né? Então eu pedi o um cartão do Pão de Açúcar, eu era reprovado. Eu pedi o um cartão do Extra, eu era reprovado. Eu, o, o cartão do, na época do Savenhago, eu era reprovado. Então o que acontecia? O banco de dados do sistema já havia feito uma triagem sobre a minha pessoa e falado esse cara atrasou três anos o Bradesco, esse cara atrasou é, dois anos a Caixa, esse cara atrasou é, três anos o Santander, esse cara ficou devendo no Brasil. Você vai liberar crédito esse cara? O score dele no Serasa tá 750. Mas você confia no score do Serasa dele? O sistema fazia essa amarração entre si, porque batia e reprovava, batia e reprovava. E eu nunca falei assim, eu não sei por que que eu eu, eu nunca, gente, eu nunca usei essa palavra de mim. Eu nunca, ai, eu não sei porque que o Itaú não me aprova. Eu nunca fiz isso. Eu sabia que o Itaú não me aprovava porque lá atrás eu causei problemas. né Então eu, eu nunca fiquei magoado ou com aquele sentimento que o meu score do Serasa era 750 e o Itaú não me aprovava. E eu não tinha cartão de crédito mais. Eu estava assim, igualzinho qualquer outra pessoa que não me surgiu no SPC devendo. Né? Só que o meu score é 750. Né? Então o banco de dados, a modelagem que foi criada, traça, traçava as informações. E quando ele traçava as informações, ele puxava. que o Leandro tinha dívida com o banco tal. O Leandro, por mais que está com o nome limpo hoje, o Leandro ficou devendo no banco. Né? Então o sistema, que o Serasa, por exemplo, vocês acham que o Serasa é bobo? Que quando você deve um boleto, um, dois dias, o Serasa não sabe? Quando você está devendo, 30 dias, vocês acham que o Serasa não sabe? Se o Serasa sabe a nossa renda presumida de pagamento de boletos, e eles passam as informações para os bancos, vocês acham que eles não sabem quem somos nós? só você parar e pensar. Se o cara tem acesso à sua renda, ele sabe o quanto você paga de boleto por mês e ele alimenta as informações para os bancos, o que, que você acha que eles não sabem da gente? E aí, quando você entende que o segredo do cartão, o segredo do empréstimo, o segredo que o banco faz para liberar crédito é baseado as informações que, que eles têm, positivas e negativas da gente, gera o positivo, gera o negativo, aprova ou não o crédito, né? E aí, tudo tem uma lógica também, o porquê. Você pode ter o melhor score hoje. Você vai abrir uma conta no Santander hoje, você sai sem crédito. Por quê? Porque o presidente do Santander falou que a inadimplência está alta que o banco não vai mais liberar crédito como antigamente que este ano o banco vai, acelerar, vai desacelerar a linha de crédito e vai controlar mais de perto a aprovação do crédito. O presidente do Santander disse isso. Então se o Santander está dizendo que eles vão segurar mais e só liberar crédito para bons clientes, se você não tem crédito e você não é considerado bom cliente, você não adianta querer sofrer, abrir conta, pedir contatos para abrir conta com o Santander, que você vai ter dificuldade para ter crédito. Isso serve para todo mundo? Não. Eu estou falando para vocês do Santander, do Bradesco, do C6 Bank, do Itaú. São bancos que estão sinalizando uma, uma situação de crédito que foi causado lá atrás que eles querem diminuir a inadimplência agora. E quem é o culpado disso daí? O próprio banco. Porque quem liberou é crédito, a revelia para as pessoas que não tinham condições de ter crédito, quem foi? Os bancos. Quem é que liga para você pedindo para você repactuar a dívida? Os bancos. Quem é que fala para você, vamos pegar o cartão de crédito, o seu empréstimo de imobiliário, o seu cheque especial, juntar tudo e vamos reparcelar a dívida? Quem é que faz isso? Os bancos. E eles sabem que você não vai pagar. Que quando você faz uma dívida e contrai outra e ganha um prazo para ganhar um fôlego para poder pagar aquela dívida, você praticamente se enforcou ali. O segredo do crédito nome limpo não basta mais hoje eu te garanto com toda a propriedade venência não adianta ter mais nome limpo na praça só nome limpo não te garante crédito o que te garante crédito hoje é nome limpo reciprocidade relacionamento investimentos para você ter boas linhas de crédito você quer ter um, um, uma fuleiragem. Ah, o banco aprovou um cartão com, com 50 reais. Você vai ficar nadando de braçada nesse daí. Eu não estou falando desses, dessas financeiras que abriu agora, que vai lá te dar um cartão com 10 mil, com 20 mil. Não é isso que eu estou falando. Se você conseguiu, como eu já falei ontem, se você pegar um cartão da, dessa, dessa financeira do BTG que agora abriu, essa, essa loja de apartamento. A, você que a, via vivia né, naquela loja de departamento e aquela outra da pernambucanas que abriu também a loja de luxo e você foi aprovado no cartão desse com 10 12 mil reais parabéns pra você se garante nisso que já basta pra você criar um histórico positivo para os bancos te darem crédito né o que eu sugiro pra você hoje é conseguir boas linhas de crédito e você quebrar esse paradigma que é o banco X da minha prova, é você trabalhar o seu relacionamento com a instituição financeira A, B, C, D, usar isso a seu favor. Libere o Open fine libere o Open Bank, libere o cadastro positivo, deixa como ativo, não bloqueia o score e deixa essas empresas puxarem você. Porque não sei se você viu, tá tendo uma febre no Brasil dos bancos pedirem para você informações de outros bancos. Isso para você que não tem nome sujo é muito bom, porque você vai mostrar para o banco quem é você. O que o banco não tem sobre você hoje, você liberando o Open para ele os dados positivos, você está mostrando para esse banco que você não tem medo de mostrar quem é você, né? Eu só para que vocês, é Carmen, e Stephanie, Valeu, Ricardo, Valeu, obrigado, viu? É, da pernambucana a perfisa. É, só para vocês terem uma ideia, vocês vão ver daqui uns dias eu vou mostrar para vocês eu tô fazendo um teste, eu cancelei o, o, o Cicred, cancelei o Cressol, cancelei o, o Advantage, que tem a minha casa, então o que vai acontecer? O meu risco vai diminuir, o meu score vai melhorar, tá? É, na parte de inadimplência que eu poderia causar, eu vou diminuir o meu risco, e lá na frente vocês vão ver que eu tenho um score bom, estando com o nome limpo não estando endividado, não tendo linha de empréstimo contratada, o que vai acontecer? Se eu pedir um qualquer cartão de crédito que esteja dentro do meu perfil, eu vou ser aprovado. Se eu pedir um aumento de limite que está de acordo com a minha renda, o banco não terá como dizer para mim que não foi aprovado porque meu risco está alto, porque eu estou cancelando todos os cartões que são de risco alto para mim. Comecei pelas cooperativas e vou chegar nos grandes bancos. Eu vou ficar com três grandes boas contas, ou no máximo quatro. Né? Então, é, o que eu quero dizer para vocês é que o segredo do crédito ele está dentro de cada um. Cada um pode desvendar o segredo desse crédito. Trabalhando o quê? Nome limpo, relacionamento, reciprocidade... Pagamentos em dias. Ah, Leandro, mas eu não tenho nada disso. Ninguém me aprova nada. Cara, eu falei isso com um colega meu. Ele não tinha nenhum cartão de crédito. Sabe o que ele fez? Eu cansei. Eu... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o que ele fez. Ó. Sabe o que é isso daqui? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha isso daqui. Olha essa porcaria aqui. Lembra? Esse lixo aqui? Esse lixo aqui foi o único que não me tirou meu limite na época, 300 reais que eu tinha, essa bomba aqui. Mesmo com o nome sujo, isso aqui me manteve com 300 reais.